fala meus amigos, de esporte de todo o Brasil, muito boa sexta-feira para vocês. Vamos chegando aí para mais um vídeo. No último vídeo da atual temporada dessa é... temporada 2021-2022 da Siga, a última rodada em que o Borussia Dortmund vai fazer o jogo contra o Hertha, jogo que vale mais pro Hertha por conta que corre risco de rebaixamento. Mas de qualquer forma, é... a gente Sabe muito bem que... Qual é, um campeonato que realmente... É, que parecia que estava pegando um embalo de briga por título até a última rodada, mas aí... É, muitas coisas aconteceram, né? Um, alguns detalhes né, ocorreram nesse meio do caminho. E, então... Acredito que agora... É, é um jogo mais para fechar o um balanço, fechar uma casa. É, o, o... que vai ter a despedida do Schmelzer, é, que foi um excelente lateral, um excelente jogador, é, mas já estava sofrendo com lesões há mais de dois anos e que vai se aposentar é, após esse jogo. É, Michael Zorker, depois de 44 anos ligado ao futebol, é, vai parar de trabalhar na profissão do futebol, depois de ter sido jogador, depois de uma carreira brilhante no Werner Bremen, é, depois, como jogador é, também no Verde, no, no, no Verde Bremen, no Borussia Dortmund, onde conquistou praticamente todos os títulos possíveis. Que conquistou o título do alemão, é, foi campeão de champions, foi campeão do, do mundo é, naquela final contra o Cruzeiro. É, e tal, tá um, é, bom jogador que fez história realmente é, para o, o Borussia Dortmund, futebol da Alemanha, é, principalmente vai ser substituído aí a partir da próxima temporada pelo Sebastian Kell. Uh, outro aí, jogador que vai fazer essa função Aí de De, de diretor esportivo uh, o, Outros jogadores que vão sair também O Haaland que vai para o City uh, O Ademir vai, jogar, vai chegar aí Para ter a função de segundo atacante Na próxima temporada O Dortmund que está interessado no Haller Atacante aí da equipe do Ajax Uh, que tem feito uma espetacular temporada, né? A gente havia jogado muito bem na equipe do Eintracht Frankfurt, né? Deve se lembrar. E pode ser que para o Haller para ser o substituto do Haller, porque o Haller é da função do, do Haller, ou seja, o centroavante. travante. Né? Já falo. É, o Witzel que vai, não renovou o contrato, o contrato dele acaba agora, Uh, no próximo dia 30, e, e também o, o nosso querido o, o Zagadu, que vai aí também na final de contrato, não vai renovar, uh, a canji pode ser que seja o último jogo dele, Guerreiro pode ser que também que seja o último jogo dele, o, o, o Burke, que vai jogar no futebol nos Estados Unidos é, também é, a fazer o seu último jogo é, da temporada no Borussia Dortmund, ele que fez uma carreira também de muitos altos e baixos, muitas polêmicas, muitas questões até controvérsias é, mas de que ele conseguiu ter uma história muito importante é, do gol do Borussia Dortmund. Mas, assim, é, final de temporada, jogo que é, fecha aí a as portas fecham-se uma temporada. É, é algo para se rever alguns conceitos, é, rever algumas coisas, alguns detalhes. É, que a próxima temporada sirva de exemplo. Que essa temporada sirva de exemplo para a próxima temporada para tentar, é, pelo menos, fazer algo é, que pudesse. Uh, ser mais competitivo e ser mais de, de, de importante nisso tudo, né no mais é uh, um jogo que não vale muito grande coisa, apenas para anunciar o novo uniforme do Borussia do uh, é muito bonito, né, com referências à década de 90 né, no, na parte do número, né, e as listras, né, com referência a, ao ano de 2012, 2013, né que foi talvez o último grande ano uh, do Borussia Dortmund. Uh, chegou na final do tempo, o título de Bundesliga e, e também, né, ontem, né, foi lembrado os 10 anos do título da Copa da Alemanha, né, inesquecível, uh, naquele de decisão na vitória contra o Bayern de Munique. Então, agora a rodada da Marcia aí, às 10 horas da manhã, com transmissão do OneFootball. E. No, no, no sábado, depois de jogo, a gente vai falar quem caiu, quem ficou com a última vaga da Champions, se vai ser o Leipzig ou se vai ser o Freiburg, é, e também já começar a projetar a, a próxima temporada. Lembrando que a, no, durante aí esse mês de junho, já né, vou estar aí tudo de novo um lugar legal, uma estrutura teoricamente um pouquinho melhor. E nós teremos a presença do Théo José, uh, logo depois da final da Champions, quando ele voltar de Paris, ele, ele vai estar com a gente numa live especial para a próxima edição da Champions League, que vai ser a casa do SBT, assim como a Sul-Americana vai ser a casa do SPT já que a Comebol, a Comebol fez a burrice de voltar para a Globo uh, na Libertadores. A emissora que rompeu o contrato unilateralmente e fizeram burrice. Talvez o Fernando Sarney, dono da TV Mirante lá, da afiliada da Globo do Maranhão, fez lá, provavelmente, os seus pauzinhos para que acontecesse isso. E lamentado, Só vai perder aí a oportunidade de concorrência. E da próxima citação, a Globo deu um tiro no pé aí ah, da, da Comembol. A Comebol fez um tiro no pé muito grande e isso vai desanimar o mercado e vai atrapalhar mais ainda ah, o progresso do, de muitos que estão tentando a carreira na televisão, no rádio e enfim, né? Só lamentar, infelizmente. É só lamentar aí e, e vamos ver como é que vai ser, porque se eu não só com 13 jogos, na também aberta, é muito pouco. É muito pouco. Certo molecada? Deixa aí o seu palpite aí pro jogo uh, nessa última rodada da Murezinha. E demora que de no um domingo estaremos juntos aqui no canal com São Paulo e Cuiabá pela live do futebol. Hein? Fique ligado! Um grande abraço e valeu!